Pessoal, como é a parte de fora do box, eu tenho que tirar um pedacinho aqui embaixo, para ele poder dar um nível aqui, ó. Pra gente marcar aqui, ó, ó, com um lápis fica difícil. Pega uma fita, tá crepe, ó. Bateu aqui. A fita tá pra esse lado. Eu vou ter que cortar aqui embaixo, certo? Então eu viro ela ao contrário. Marquei aqui na peça Marquei aqui na peça Agora transfere para o outro lado Transferiu, pessoal? Agora é só riscar Na própria riscadeira você risca Depois você ajusta com a lixa embaixo E nivela Thank you.